Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje o do Joguinho Japonês aqui. Exatamente, rapaz, estou aqui, meu querido Alanios, para poder trazer um jogo diferente aqui para vocês, de luta, sim, que é um gênero que é muito bom aqui para nós aqui no canal, entendeu? O pessoal gosta, o nosso nicho aqui, boa parte dele é de luta. E a gente vai apresentar para vocês Merry Blood Type Lumina, um jogo que tá chegando aí ainda neste mês de setembro, pra todas as plataformas aí. E a gente vai mostrar um gameplayzinho aqui, comentar alguns detalhes com vocês e tudo mais. Então já o seu likezinho, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alan, deixa eu trocar nossa tela aqui para a gente poder conferir este gameplay que nós separamos, vou poder apresentar para o nosso público aqui relacionado a esse jogo. Só lembrando, pessoal, que o Mary ele não é um jogo assim Novo de agora e tudo mais A empresa que desenvolve ele né Alanis Que é a Type Moon Já desenvolveu outra versão desse jogo aí Inclusive eles estão trabalhando em conjunto No desenvolvimento desse jogo com a French Bread Pra poder fazer o gameplay e tudo mais aqui deixar o jogo bastante refinado pra nós né mano Exatamente Na verdade a, a franquia né Melty Blood aí Ela existe desde 2002 Saiu lá pra Play 2 e tal Então assim Aqui ela não é muito comum A French Bread Ela também fez o Wonder Night in Birth, que não é muito falado por aqui, mas são dois jogos que são meio underground e lá no Japão principalmente fazem bastante sucesso, né? São jogos que tem um gameplay muito bom, que só aqueles, aquela galera que sabe, aqueles joguinhos que ninguém joga ali, que consegue achar, porque na verdade são grandes tesouros enterrados aí, né? Pois é, cara. E tem pão francês que a gente curte pra caramba também, né? Mano? Aqui no Brasil. Então. <risos> Tô evitando essa piada, mano? <risos> não podia deixar passar, né, velho? French bread aí, galera. Ó, pão francês não nome <risos> Empresa. <risos> Deu até fome aqui agora, mandar tomar café. Mas é isso daí, meu povo. Então, bora lá. <risos> Vamos ver o joguinho do pão francês aí. É, o joguinho do pão francês, cara. Bora conferir esse gameplay aqui, depois a gente comenta um pouquinho a respeito, pessoal. sim Simbora. Aqui é uma luta que eles estão trazendo pra gente, dessas duas personagens aí, pra gente poder ter um vislumbre das mecânicas e tudo mais. Esse jogo, pelo que a gente viu, sai no dia 30 agora, né, Alanis? Isso, ele tá para sair no final desse mês, né? E uh, se eu não me engano acho que a loirinha ali, ela é, ele é bônus, uh, tem uma, a narração dela é bônus de pré-venda. Ah, não nice, não sim. Nossa, sim. esses <risos> velho. Me lembrou Marvel vs Cap com essa parada. Aí. Mano, é, olha isso. Eu adoro, eu adoro essas coisas, mano. <risos> Joga a personagem lá pro ar, você continua batendo igual louco ali. Você, nossa senhora, é um Dragon Ball Fighter misturado com Marvel vs Capcom. <risos> eu não sei os jogos antigos se eles eram já nesse estilo, entendeu? Porque eu não cheguei a ver realmente, não, conhe, não conhecia tão bem. Eu Caraca. vi o. Eu vi o Goichi é, jogando uma das primeiras versões no campeonato que, que teve aí. E, cara, já era assim. Só que o visual era bem... Como é que eu posso falar assim? Bem Super Nintendo, sabe? Sim. É... O que eles adicionaram mais são esses especiais cinemáticos, né? Essas coisas assim. Pô, hora, Mas a mano, questão o jogo... do, dos combos absurdos é... é uma das características do, do, do da franquia, né? Sim, é. dá pra poder ver ali combos monstruosos acontecendo. A gente já viu uma espécie de burst ali Pra poder sair fora de combo, tipo Guilty Gear mesmo, que uhum. dá uma explosão e tal. Olha isso, mano. Olha que louco. Nossa senhora, esse poderzinho dessa mulher ali no meio da tela, poder impedir o cara de avançar, hein? Que, que maldição, e... Ó, lá. e uma coisa que eu achei da hora demais é que é, foi confirmado parece que vai ter Rollback Netcode nesse jogo. Ah, olha aí. Então, ó. online vai ser lindo, né, cara? Vai ser daquele jeitão que a gente precisa, mano. Ó, fez um overhead é. ali com a menina baixada. Cara, ele é realmente ah. um gameplay mais de pressão, mais rushdown assim mesmo, né? Tem como. Uhum. Sim, tá... Ele parece que tem... Nessa versão Tech Lumina, né? Eles estariam implementando uma pegada tipo Roman Cancel do Guilty Gear, sabe? Sim. Né? Então, é tudo pra deixar a coisa cada vez mais frenética, né? <risos> Pô, mas é bacana pra caramba o estilo de gameplay. Eu gosto de jogos assim que focam mais em impressão, rushdown e tudo mais do que aquelas paradas cadenciadas. Apesar Sim. de eu gostar desse outro estilo também, entendeu? Uhum. É... E assim, por mais que a gente compare, por exemplo, com o Dragon Ball Fighters, ou então até o próprio Marvel vs. Capcom, dá uhum. para poder perceber que por exemplo eu acho o Dragon Ball Fighters mais rápido ele é mais uhum. ágil em termos de gameplay do que esse sim entendeu sim é, uh, eu, eu também eu acredito que o, o padrão do Dragon Ball Fighters ali é bem, bem absurdo né na questão de velocidade sim. esse daí ele me lembra muito aquela cadência dos jogos do tipo X Men vs Fighter sabe Sim. o próprio Marvel vs. Capcom, né, as versões anteriores ali também, é... eu acho que é bem bem nessa nessa pegada aí. Nossa senhora, caramba, olha o especial mano! Que louco! <risos> Arc Drive Finish. É, aqui encerrou-se o gameplay dele Olha lá, já tá até mostrando aqui pra gente Dia 30 de setembro de 2021 Ele vai estar disponível pro Playstation 4 Nintendo Switch, Xbox One E também Steam, ou seja, para todas as plataformas aí Quem quiser pegar poder jogar, vai estar disponível E assim, cara, bastante promissor o gameplay, né? Como a gente já tava fazendo alguns comentários aqui Comparando até com alguns jogos que a gente conhece Como Dragon Ball Fighters e Marvel Capcom Porque o estilo de gameplay ele é bem semelhante Em termos de você conseguir fazer combos monstruosos Extensões assim e tudo mais Só que ele não parece ser tão absurdo como um Dragon Ball Fighters da vida, entendeu? Já que você não tem <risos> com ali com companheiros, morte, né? É, com toque <risos> da morte, o caramba. E você não tem outros companheiros também, pra você poder chamar e emendar os combos, né? Isso, pra mim, nesse estilo aqui, eu acho mais atrativo, porque aí. Por mais que eles estejam arrancando bastante HP com os combos ali, a luta, pra mim, assim, ao meu ver, acaba durando mais. É, eu, eu acho que Toque da Morte é um negócio divertido, mas ele acaba separando muito o nível dos jogadores, sabe? <risos> Falando isso, é divertido, não pra quem toma, tá? <risos> Exatamente. <risos> é bem por aí. Né? Então a gente tem Dragon Ball Fighters, tem Power Rangers também, né? É umas paradas muito loucas ali, mas que não agrada todo mundo. Eu acho que isso daí acaba sendo mais equilibrado, você consegue pegar sua vez de volta quando o cara te acerta entendeu? É, uma coisa que é importante em jogo de luta é a questão dos personagens, né? Quando a galera não vai muito com a cara dos personagens é difícil ter uma grande adesão e eu acho que essa na verdade deve ser a barreira que o Melt Blood enfrenta do lado de cá ou vai enfrentar quando sair, né? Porque ele não tem personagens conhecidos. A gente só tem aí realmente a questão do, do gameplay, né? Quem vai conhecer os personagens do Melt Blood é quem conhece a Tsukihime lá, que é a visual novel no qual o jogo foi baseado, né? Eu acredito que é bem interessante, né? A gente conseguir olhar nesse primeiro momento, além dos personagens e conseguir olhar pro gameplay, né? Porque aí rompendo essa barreira, a gente consegue encontrar um personagem que a gente vai se identificar, um personagem legal ali, que tem as características que a gente gosta, né? Afinal de contas, a gente tá vendo só duas, né? E o jogo não é só isso. Com certeza, tem muitos outros personagens ali pra gente poder descobrir, conhecer também com relação ao jogo. Eu acredito que tem algumas pessoas Aqui no Brasil Que curtem esses jogos japoneses Que com certeza conhecem Mary Blood Já jogaram as versões anteriores também E tudo mais E devem aparecer aqui no canal Poder dar umas complementadas aqui No que a gente tá falando também Entendeu? Mas é interessante a gente trazer De vez em quando sim Esses joguinhos mais undergrounds né Que a galera pode não conhecer Em sua maioria Tipo um Mortal Kombat Um Street Fighter da vida Que todo mundo conhece Mas é legal a gente trazer Essas possibilidades diferentes Aqui que a gente tem em termos de jogos até mesmo japoneses porque os caras eles capricham muito entendeu? E o jogo ele apresenta pra nós além de um gameplay frenético, Rushdown que é muito divertido né, na minha opinião eles trazem também mecânicas ali de gameplay em termos de defesa só, não de ataque né? Pra gente poder sobrepujar algum combo, alguma coisa assim que eu também acho interessante. Então fico bem curioso pra poder ver, vamos ver se a gente consegue até um contato com esse pessoal aí pra gente poder quem sabe receber uma chavinha do jogo né Alex? Pois é, exatamente. A gente vai ficar contente. <risos> Mas qualquer de qualquer forma, eu, na pior das hipóteses, já vou procurar encomendar, porque esse é um jogo que eu tô de olho aí já tem um tempinho e eu tô muito ansioso pra jogar, porque eu adoro esse tipo de gameplay aí eu, eu quero muito ver como é que é. Sim, cara, pois é, meus amigos. Então, agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora. Você já conhecia? Melody Blood, você tá conhecendo agora, assistindo esse vídeo nosso, e o que que você achou do gameplay aqui do jogo, entendeu? Vocês ficaram animados, vocês gostaram ali do que viram e tudo mais? Comentem aqui embaixo e deixem suas opiniões, a gente vai adorar ver de cada um de vocês, e não se esqueça de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais, é